É isso? E você também, mostrando a sua história, é o começo da Van que você tinha um sócio e, se não me engano, é Vanderlei. Vanderlei, a Van, a Hang Vanderlei, que sou eu, né? E aí você vendia o que nessa lojinha lá em Balneário? Tecidos. Tecidos. Na verdade, a Van começou há 36 anos atrás, numa loja do tamanho dessa sala de vocês aqui, vendendo é tecidos. É, 45 metros quadrados, um colaborador e, como eu sempre falo, não importa onde você veio, onde você nasceu... É, da onde você começa, né, vocês estão felizes da vida, começaram o um negócio, estão indo estamos bem, felizes, é, é acreditar é, e fazer o melhor e conquistar. Então, estamos numa, numa avenida lá que não era o centro da cidade e, e fomos crescendo, em três anos já estávamos com a loja de 2.500 metros e não Caralho. paramos mais, não paramos mais, o meu sócio a gente separou em, do, em 91, depois de cinco anos, é, e aí continuei sozinho, mas sempre acreditando em fazer o impossível. De Brusque, hoje... Essa lojinha já chamava Avan. Avan. E era Havan. em Brusque? Avan é Hang, que é o meu sobrenome, uh -huh. com Vanderlei, que era o meu sócio. Tá. É Havan. Em Brusque, uma cidade têxtil, e, e de lá, hoje, nós temos com 171 lojas, Pou. dia Pouca 25 que inaugura... Manaus quero mandar um abraço para Manaus. Pô, que legal! Manaus. Cara. As pessoas não imaginam. Já conhece Manaus, não. Eu não, não? Já fiz show lá. Toda vez que eu faço show lá, uma Maravilhosa, O muito estado, a cidade. Aliás, a cidade é uma é das é país. Legal. né? Vamos abrir dia 20, 24, é uma sexta-feira. A nossa primeira loja em Manaus é, e é a quarta cidade que mais me segue no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro. Curitiba e Manaus. É mesmo, tem que mandar um Cara, abraço aí pros manauaras. E vai lotar aí essa inauguração. Já 24 vai ser loucura. X... Vai ser loucura. É aniversário do Bola, né? No, no dia aniversário, do aniversário, dia 24. Isso, aniversário, aniversário, aniversário do Bola. sexta-feira. Isso, Aniversário. do Bola. amo, adoro Dia o de São João. E vai ter aí. Dia de São João. É, o Parintins é pena que eu não vou ver lá ah, o boi. É o parente, é, o boi Bombar. é nessa semana semana também. É melhor não ver o boi mesmo, né? é melhor não ver, não, melhor não né, Luciano? Ver boi essas coisas não dá muito certo, né? Eu tô brincando. Mas uh, tem um boi vermelho lá, e boi azul. É. Mas é. Então você está com 200 lojas. E em 86, então você começou com essa loja de, de tecido. É, encerrou em 91. Com sociedade. Mas a loja já tinha crescido já até tinha 91. Crescido, já tinha Com estava com 2.500 metros já. A loja de que saiu com 40 e cinco metros, já tinha Caramba, uma, uma, uma centena de colaboradores. Mas ó, você fez aí. o quê? Tipo um armarinho? Que na época só vendia é só... tecidos, depois foi para o ramo, ramo de cama, mesa e banho, e aí depois, lá na frente, a gente começou a colocar bazar, né? E it's hoje é a gi. loja que é, que saiu lá de vender tecidos... É, que foi um negócio que também, com o decorrer do tempo, foi eliminando a né, tecido. Antigamente tinha lojas de, de tecido. tecido isso, você é, comprava, é. levava. Pra fazer tecido. roupa isso, em casa, isso, né? O é. hábito, né? por metro, né? Por... Hoje são mais de 350 mil itens é, que a Van vende. Não, negócio muito absurdo. 350, mil, 350 mil itens, mil Como é que itens? controla isso? É um trabalho. É um trabalho.